Tudo bem? Eu sou o Henrique Bonney, instrutor de geoplanejamento de aventuras, instrutor de trekking, e hoje nós vamos falar é, uma dica sobre como converter rotas obtidas é, através é, de uma bússola, do uso de uma bússola é, e anotadas né, no seu caderninho, azimuth e direção em campo e como fazer. Como converter essas anotações para que você possa utilizar essa rota com GPS, uh, ou explorar no, no Google Earth, ou mesmo usar em mapeamentos com algum software de uh, algum sistema de informação geográfica. Ok? Então, para começar, você vai precisar ter a sua rota já mapeada com a sua bússola se você não sabe fazer isso eu recomendo que você aprenda a utilizar uma bússola, aprenda a fazer é, mapeamento de rotas com a utilização da bússola junto com seus passos junto com a sua passada porque você precisa no mínimo ter a rota mapeada com a sua bússola e ter anotado no seu mapeamento no mínimo dois valores a direção que você está indo e quantos metros que você está percorrendo a distância desse percurso então resumidamente azimuth e distância direção e distância ok segunda coisa que você vai precisar é o do software Basecamp instalado no seu computador quem não utiliza Basecamp pode utilizar o Trackmaker, também dá. E também um mapa base, ok? Você vai precisar de mapa base. Você pode utilizar o mapa base do projeto, do projeto TrackSource ou do, do OSM, do OpenStreetMap. Também serve. Lembrando da regrinha de ouro, todas as vezes que for... Realizar um mapeamento em campo, de uma trilha, de um caminho, né? e vai utilizar a nossa amiga e poderosa bússola. E você tem em mente, em algum momento, chegar no seu escritório, no seu trabalho, na sua casa, é, converter a rota realizada, essas anotações, em dados de informações. Geográfica em formato eletrônico, ou seja, arquivo GPX ou arquivo KML/KMZ, você precisa iniciar esse mapeamento em um ponto que coincida com o um mapa topográfico, com, com, com a carta topográfica, né? com o com mapa cartográfico. Okay? E os pontos coincidentes, em geral, ruas, avenidas, estradas, né? acessos, fazendas, rios, cachoeiras, lagos, né? alguma coisa que exista no mapa para que você possa iniciar a, a, a, e computar a sua marcação através desse ponto para que seja mais fácil depois você plotar isso, é, você digitalizar isso através do Basecamp, ok? Então essa é a primeira regra de ouro. A segunda regrinha de ouro é que o norte que você estiver utilizando na bússola, seja o magnético, seja uma bússola já é, é, declinada para o norte cartográfico ou para o norte verdadeiro, quando você utilizar... Vou mostrar aqui. Quando você utilizar o basecamp ou, ou, ou o track source, você ter a certeza de que a rota que você está utilizando a direção que você está seguindo o norte que você está seguindo seja o mesmo norte correspondente no programa. Ok? Então, se é o norte magnético, seu é norte da quadrícula se é o norte verdadeiro, né? É, isso você tem que saber antes o mesmo norte que você utilizou na bússola você deve utilizar no programa então esse é a segunda regrinha de ouro senão você não vai conseguir é, plotar essas distâncias e essas direções de uma forma muito precisa hum, né ok então nós vamos para o exemplo diretamente aqui eu estou utilizando o basecamp e eu anotei aqui uh, uh, um exemplo de uma rota de 5 pontos, uma rota de 5 pontos aonde né? eu comecei lá no parque do Juqueri em Franco da Rocha e eu tive o cuidado de marcar o início, dessa rota no cruzamento entre a rodovia e a entrada do parque então nós vamos começar por aí ok Na minha, no meu primeiro ponto está marcado que eu andei 135 metros no azimuth 300, no azimute 160, nesse caso aqui é o azimuth que eu tirei lá foi o azimuth magnético se eu tirei no azimuth magnético e vou utilizar no Basecamp o azimute magnético. Okay? Então, se eu iniciei daqui, onde estou marcando, a, a, a, eu andei 135 metros na direção de 160 graus, como é que eu consigo fazer isso no Basecamp? Simples, o Basecamp aqui no rodapé ele mostra a distância e a direção quando você começa a desenhar uma rota, quando você começa a desenhar um caminho. Então, vou começar aqui. Ok? Olha aqui, olha lá embaixo. Não é 135 metros? Então, eu vou marcar aqui 135 metros. Na direção, direção 160. Não é isso? Então Direção 160, é, é, um, é um saquinho mesmo, é um saquinho. Então, eu consegui aqui achar é, mais ou menos 135 metros na direção 163, vai. O segundo ponto da trilha é 542 metros na direção 247, ok? Então, direção 247, mais ou menos por aqui, 542 metros. Então, 480 metros, 520 metros, 550 metros, okay, 540 metros na direção 247. Vou fazer aqui, direção 247. Vou pôr 249. Você vê que precisa de... Bastante atenção, né? Mais ou menos por aqui. O segundo ponto da minha rota é 2400 metros a 147. Então, onde está a direção 147? Mais ou menos aqui. Eu vou andar, então, 2400 metros. 2400 metros a 147. Não é isso? E o quarto ponto da minha rota, 1.200 metros a 32 graus. Então, 1.200 metros, mais ou menos aqui, 1.100, 1.200, 32 graus. 32, achei. E o outro ponto da minha rota, 1.200 metros a 11 graus. Então, 1.200 metros a 11 graus. Olha como é fácil, consegui então fechar minha... a digitalização do meu mapeamento com a bússola e com... consegui plotar ele em cima do mapa, quanto mais prática, mais habilidade você terá, quanto mais habilidade, maior será a sua precisão em campo. Né? Mas eu consegui aqui pelo menos já ter uma visão geral Em cima do terreno Da minha rota Que eu mapeei Com minha bússola E minha cadernetinha E meus passos Em cima desse terreno E agora eu já consigo Fazer mais ou menos Um, um, um acompanhamento Uma exploração, uma, uma análise do terreno uh, Verificar por onde andei Etc E se eu quiser é, enviar essa, esse arquivo, converter esse arquivo, eu posso simplesmente exportar no Basecamp ou para o formato .gpx, né? e mandar para um coleguinha, subir uh, para o Wikiloc, um, mandar por e-mail, ou salvar aqui em KML. para que eu possa explorar mais um pouco dessa rota que eu fiz com o Google Earth. Então, eu salvei aqui, consegui exportar, e agora já vou dar uma olhada por onde que eu andei lá no meu Google Earth. E olha aqui, achei o lugar. Olha que legal. Isso não é legal? Agora eu consigo explorar mais ou menos o caminho que eu fiz, a rota que eu, que eu iniciei. Conforme a minha precisão, eu, eu consigo plotar esses pontos no mapa, consigo depois melhorar esses pontos e melhorar esse, essa rota, Inclusive, em algum momento, até transformar essa rota em, em um track log. Em um track log é, com uma precisão que eu consiga é, passar para alguém e essa pessoa seguir esse track log. É isso aí. Então, fica aí a dica como converter uma rota obtida através da sua bússola em Azimuth. E direção e, e em azimuth distância para plotar em cima de um, de um do base camp para que você possa converter essa sua rota na bússola em um arquivo gps em um arquivo kml tudo bem até a próxima dica e aí tudo bem gostou do vídeo não esquece todos os vídeos do canal